também então, a, a questão da violência contra a população LGBT, especialmente no momento de acesso da extrema-direita é, no poder no nosso país. Então, ela, eles constituíram uma comissão especial para tratar desse tema e a ideia é que ela falasse um pouco para nós dessa experiência, porque eu acho que a ideia é uma ideia muito positiva, inclusive, para ser replicada pelo nosso mandato. Nós temos aí três anos pela frente, né, na Câmara Legislativa do DF. Esse ano nós estamos lutando, nesse momento a gente está lutando pela instalação da CPI do feminicídio, mas outras lutas virão para nós e eu acho que é, no DF nós não temos diagnóstico, mapeamento sobre a situação da violência contra a população LGBT, nem um mapeamento qualificado, técnico sobre a rede relacionado a esse tema. Então acho que a gente aprender um pouco essa experiência pode nos ajudar, nos subsidiar a construir também uma ferramenta parecida no âmbito do Legislativo do DF. Então vou passar a palavra já para a deputada estadual, Luciana Genho, para falar um pouquinho com a gente. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer imensamente o convite do Fábio para estar aqui com vocês hoje e dizer que para mim também é uma alegria é, saber que nós temos essa trincheira aqui na Câmara Distrital, Câmara Distrital, né? Câmara Distrital do DF, porque é muito importante é, que a luta LGBT ocupe esses espaços institucionais e de fato, eu tenho muito orgulho de 2014 ter sido a primeira candidata à presidência que levou esse tema para o âmbito da política. Né? Porque até ali, eh, os, a violência especialmente contra a população LGBT sempre havia sido tratada como uma questão cultural, como um problema familiar, como uma questão eh, de, de, de, de âmbito mais privado e não como uma preocupação de uma política pública, então politizar os problemas que enfrentam os LGBTs, que não significa necessariamente partidarizar, né, mas politizar no sentido de demonstrar que eles precisam ser tratados no âmbito das políticas públicas é muito importante. E foi isso também que a gente tentou fazer na Comissão Especial de enfrentamento e análise da violência contra a população LGBT na Assembleia, porque obviamente esse processo eleitoral que nós passamos ele foi um processo muito duro para para todos nós, mas especialmente para a população LGBT e para as mulheres também. E logo depois da eleição eu participei de vários eventos e debates sobre a situação política e também alguns com a comunidade LGBT e a, havia um sentimento de terror muito grande no meio dos LGBTs. Um medo muito grande, o que, que vai acontecer agora? Né? O que, que vai ser de nós nessa conjuntura? E, e, e era preciso, portanto, ao mesmo tempo em que se fazia o debate político sobre a importância das LGBTs não recuarem, né, não voltarem para o armário, não se amedrontarem no sentido de não deixar que o discurso de ódio do Bolsonaro se sobrepusesse a todas as conquistas que nós já tivemos no âmbito dos direitos LGBTs, era preciso também dar uma resposta política concreta aí no âmbito da Assembleia Legislativa que tem os seus limites eh, de atuação. Então, nós, nós temos no, no regimento da Assembleia a possibilidade de cada deputado, uma vez, em toda a legislatura de quatro anos, presidir uma comissão especial. É, além de, de ser uma única vez, nem todos conseguem é, é, esse, esse direito, exercer esse direito ao longo dos quatro anos, porque tem uma limitação temporal. Então, foi uma luta, primeiro, para a gente ser os primeiros a protocolar o pedido da Comissão Especial. Eram três comissões especiais que poderiam nascer ali no início da legislatura. Então, tivemos que fazer um, um, toda uma logística para conseguir estar tá nos na, na, na, primeiros protocolos. Conseguimos. Depois do primeiro protocolo, tinha o desafio de ser aprovado no plenário. Tá? E aí, nós temos uma conjuntura ali, onde não não não tão diferente da situação geral do país, né onde a maioria da Assembleia é uma maioria conservadora. Mas tivemos alguns votos contrários, alguns até surpreendentes do Partido Novo, por exemplo, que votou contra a nossa comissão. PSL, obviamente, mas o Partido Novo me surpreendeu. É, e Mas conseguimos aprovar a, a comissão. E aí, então, nós tínhamos quatro meses para fazer o trabalho propriamente dito, que, uh, no nosso entendimento, primeiro era preciso caracterizar o que, que é a violência LGBT. Tá? E por que tratar a violência LGBT uh, de forma específica e não dentro do conjunto das violências que a sociedade em geral sofre. Né? Porque esse é um, é um, uma essa é uma falta de compreensão bastante uh, comum das pessoas pensarem, mas por que a violência LGBT se... Todo mundo sofre violência. Então, a primeira, o primeiro passo que a gente tentou dar foi caracterizar o que é a violência LGBT e diferenciá-la dessa violência cotidiana que todos e todas nós, inclusive as LGBTs, estamos submetidos né? a violência urbana, do assalto, do, do, do, do, do homicídio, enfim. É, isso necessitou uma ofensiva, digamos, de, de um discurso político que demonstrasse que a violência LGBT tinha uma característica própria, que era o fato de serem crimes de ódio, tá? crimes é, é, com, com motivação de ódio, com motivação de discriminação, então não uma violência gratuita no sentido de que alguém tentou roubar o meu celular, eu reagi e fui agredido mas uma violência uh, uh, quase que premeditada, uh, ditada pelo ódio. Isso uh, envolveu também demonstrar que essa violência ela, é, ela é, em grande medida, uma violência física, extremamente violenta, com crimes que são cometidos com requintes de crueldade, né, com pauladas, com facadas, com várias, uh, várias repetidas ações né, de, de agressão. E também uma violência que é psicológica e que é social. Né, a violência da discriminação, a violência do bullying escolar, a violência da falta de espaço no mercado de trabalho, a violência da falta de um atendimento especializado no âmbito da saúde pública. Então, demonstrar esse conjunto de violências que a população LGBT está submetida. E a partir daí, nós uh, uh, realizamos audiências públicas. Uh, foram oito audiências públicas em diferentes partes do Estado, e, e uma em Porto Alegre, onde a gente chamou os movimentos sociais e chamou também instituições que têm ou deveriam ter políticas específicas de enfrentamento à violência contra a população LGBT. Então, as prefeituras, a Brigada Militar, a Polícia Civil, as Defensorias Públicas, o Ministério Público e uh, entidades que pudessem uh, colaborar com, a nossa, com o nosso diagnóstico. As audiências foram, foram interessantes no sentido de trazer ilustração para o nosso trabalho. Né? então A gente teve eh, os depoimentos né, de, de pessoas que são integrantes dos movimentos LGBTs relatando violências sofridas. Tivemos também representantes das prefeituras relatando algumas políticas desenvolvidas, mas todas muito precárias, muito incipientes. E, muito, e também contestadas pelos movimentos. A Brigada Militar e a Polícia Civil, nas audiências que compareceram, tentaram demonstrar alguma empatia com a pauta, mas não tinham nada realmente concreto para demonstrar em termos de um trabalho efetivo de combate à violência. Nós identificamos então nessas audiências esses diversos problemas, e o primeiro deles foi a questão de dados a ausência de dados confiáveis sobre a violência contra a população LGBT. porque Por exemplo, os boletins de ocorrência da Brigada Militar, lá a gente chama Polícia Militar de Brigada. A Polícia Militar não consta a identidade de gênero nem a orientação sexual das vítimas. Então, muitas vezes a gente tem um crime claramente é, de LGBTfobia ou de transfobia e isso não fica registrado no boletim de ocorrência. Né? Às vezes até mesmo o nome da pessoa trans é colocado como nome masculino, no caso de ser uma, uma mulher trans. Então, é, a primeira recomendação que a gente fez foi essa, né? a necessidade de buscar políticas que uh, tragam dados confiáveis. Nós nos apoiamos muito nos dados do Grupo Gay da Bahia, que é um dos grupos de movimento social que mais produz dados em relação à violência LGBT, e alguns outros dados de Atlas Social que também uh, foram, foram publicizados na época que demonstraram, inclusive, que durante o processo eleitoral a, a sensação de perigo e de iminência de violência foi uh, aumentada exponencialmente, né? mostrando que de fato o discurso de ódio ele tem um impacto muito direto nas ações de, de violência contra LGBTs. Então, nós diagnosticamos esse problema dos dados né, e buscamos uh, uh, colocar alguns dados que conseguimos obter em meio a todas essas instituições que, que trabalham com violência. Uh, nós uh, uh, nos demos conta também que no âmbito da Assembleia Legislativa não havia um espaço de acolhimento para a população LGBT. No sentido de ser o um, um espaço de recebimento das, de, das demandas e das denúncias, nós temos a Comissão de Direitos Humanos que uh, cumpre esse papel, mas a Comissão de Direitos Humanos ela atende um conjunto de demandas de direitos humanos extremamente vasto. Então, não havia uma, uma, um lugar específico. Já para mulheres, por exemplo, na Assembleia nós temos, além da Comissão de Direitos Humanos, temos a Procuradoria da Mulher. E a Procuradoria da Mulher é justamente um espaço em que qualquer mulher pode recorrer para levar uma denúncia de violência e receber um encaminhamento. Então, a, a nossa solução ali, para em termos de sugestões que nós já efetivamos, foi a criação de uma frente parlamentar, não sei se aqui no DF vocês têm esse, esse mecanismo, uma frente parlamentar em defesa da população LGBT na Assembleia Legislativa, que eu, assim que terminou a comissão especial, já protocolei, já colhi as assinaturas e, e já consegui fazer com que ela existisse para dar continuidade a esse trabalho da comissão especial que durou apenas quatro meses. Por força do, do regimento da, da Assembleia, eu tinha quatro meses para funcionar e apresentar um relatório e aprovar esse relatório. Um, depois, a outra questão é a criação de centros de referência LGBTs, que é uma outra questão também que nós temos, por exemplo, centro de referência da mulher. Um, pelo, temos apenas um a nível do Estado em Porto Alegre, mas temos pelo menos um embora agora esteja desmontando todas as políticas de mulheres, que é um outro assunto, mas que também é bem grave. Mas LGBTs não tem, então a criação de um centro de referência é, para LGBT no estado, que fosse também um lugar de uh, encaminhamento, de recebimento de denúncias, de acolhida para a população LGBT. É, a gente vai buscar materializar isso agora no orçamento, que a gente está já discutindo, né, 2020, o orçamento de 2020. Então, nós vamos materializar essa proposta em recursos, destinando recursos do orçamento, que, obviamente, através de uma emenda, né, que a gente não sabe se vai ser cumprida, mas uh, vamos destinar recursos para a criação desse centro de referência LGBT. A outra, a outra questão importante também que, que a gente sugere no relatório é a criação de casas de passagem para LGBTs expulsos de casa, que foi também um, um problema grave que a gente identificou e o Fábio estava me comentando antes sobre o, a questão do suicídio né, e da, do projeto de lei que, que já conseguiu aprovar né, de, de prevenção ao suicídio. Essa, essa questão da expulsão de casa, né, ela é um componente muito é, recorrente nos relatos da população LGBT, é, especialmente homens LGBTs, né, é, mas também de mulheres, mas maior incidência de homens que são expulsos de casa e simplesmente não tem para onde ir, então é, tanto caso de gays como trans então a, a, a incidência é ainda maior e, e a situação é ainda mais grave. Além de ser expulso de casa, ele acaba também se auto-expulsando da escola, né? Então, é, acaba a prostituição, muitas vezes, sendo a única alternativa de, de sobrevivência. Então, a casa de, de passagem seria um espaço para esse, essa pessoa que foi expulsa de casa, ter um local emergencial para poder receber uma acolhida e receber uma, uma, um, algum tipo de orientação né, e de apoio para poder uh, se organizar e, e, e seguir a sua vida. Obviamente que o problema do emprego, né, especialmente para as pessoas trans, é um dos problemas mais graves que a gente identificou. Né. É, pessoas trans simplesmente é, têm uma chance muito reduzida de ingresso no mercado de trabalho formal. Então, uma das propostas que a gente apresentou é reserva de vagas de trabalho a candidatas e candidatos transexuais e travestis nos concursos públicos promovidos pelo Estado do Rio Grande do Sul e nas empresas privadas que recebem incentivo fiscal do Estado. É né, uma outra recomendação. Que a gente faz e obviamente que isso é uma recomendação de difícil implementação porque tem muita resistência né muita resistência dentro do da assembleia legislativa e possivelmente dentro de setores da sociedade também né é, bem uma outra questão importante é a questão da saúde né? porque não existe uma política pública de uh, atendimento especialmente para mulheres lésbicas. Né? E o problema da, da saúde da mulher lésbica, da saúde sexual da mulher lésbica é um problema grave, porque há uma, há uma dificuldade das mulheres em lidar com essa, com essa questão. Nós, inclusive, visitamos presídios, onde encontramos... Um dos presídios que nós visitamos é um presídio feminino, onde encontramos mulheres lésbicas que relataram que se recusam a fazer exames ginecológicos. E a mulher lésbica está tão sujeita às doenças sexualmente transmissíveis e às doenças ginecológicas como qualquer outra mulher. Então, é um problema também de conscientização e de atendimento uh, com maior uh, especialidade, digamos assim, né, voltado para mulheres lésbicas. E também na questão do HIV. O Rio Grande do Sul é um dos estados que tem maior crescimento de casos de HIV no Brasil. Né? Então, embora a gente não, não deva né, uh, vincular HIV com... LGBTs, porque a gente sabe que o HIV é uma doença que pode acometer qualquer uh, população, mas é preciso também ter uma atenção especial, uh, porque já uh, se abandonou muito as campanhas né, de, de conscientização sobre o uso de camisinha para o conjunto da população e não apenas para a população LGBT. Bom, eu, eu citei alguns exemplos né, do, do nosso trabalho, na verdade a gente apresentou 38 recomendações, uma delas foi excluída, porque de fato ela não tinha uma relação direta com a questão LGBT e a gente acabou excluindo para para evitar maiores controvérsias, que era uma proposta de concessão de uma passagem no transporte público rodoviário intermunicipal para as pessoas egressas do sistema prisional voltarem para suas casas. né? Porque tu sai do presídio uh, em lá que é onde tem presídio, mas tu mora em Eldorado, que é uma outra cidade. Então, como é que o cidadão que é solto e não tem ninguém esperando ele na porta da cadeia, vai para sua casa. Então, esse é um projeto de lei que eu tenho, inclusive, só que a gente colocou, pensando, claro, nos LGBTs e no conjunto da massa carcerária, mas causou tanta controvérsia que a gente resolveu tirar. Mas né, nesse exemplar que eu trouxe para vocês aqui ainda consta. O problema dos presídios é um problema também bem grave, né porque a população LGBT tem um sofrimento específico dentro dos presídios Porque além dos presídios já serem por si só lugares de violação sistemática dos direitos humanos Para a população LGBT isso é ainda mais, mais grave Em Porto Alegre, no presídio central, nós temos uma ala LGBT Não sei como é que é aqui em Brasília, se vocês têm esse tipo de... Tem uma ala também então, a gente visitou a ala, a gente conversou com as LGBTs, visitamos meio no presídio feminino, conversamos com as mulheres lésbicas e concluímos que há um mínimo de, de condições, né? mas também fizemos algumas recomendações específicas para essa para essa população dentro dos presídios, por exemplo, o tratamento hormonal das pessoas trans, né? que, em geral, quando a pessoa é presa, ela não consegue continuar o seu tratamento hormonal por um conjunto de dificuldades. Então, a gente também apresentou essa, essa questão. É, eu, eu, eu acredito que o, a importância dessa, dessa comissão ela, ela, ela, é, ela é grande porque foi a primeira vez que a Assembleia Legislativa tratou do tema LGBT, parece incrível, né? Bom, parece incrível que em 2014 foi a primeira vez que alguém falou desse assunto num debate presidencial, né? Mas isso também é uma demonstração de como a gente avançou nos últimos anos, né? Porque a gente está numa conjuntura um pouco difícil onde o Bolsonaro, bem, venceu a eleição com seu discurso de ódio contra LGBTs, contra mulheres, eh, racista, enfim, misógino, mas, mas eh, ao mesmo tempo, eh, nós tivemos muitos avanços nos, nos últimos anos em relação a todas essas pautas. né? Há poucos anos atrás, a gente não tinha eh, a exposição que hoje a gente tem dos casais LGBTs, né? era muito raro ver Pessoa, ou dois homens de mão dada, por exemplo, na rua, ou duas mulheres. E isso agora é extremamente comum. É, então a gente conseguiu uh, avançar em, em, em, digamos, o que eu costumo chamar de conquistas civilizatórias, né? De, de aceitação e de respeito. Mas isso também gerou uma reação, né? Gerou o que a gente chama de backlash, né? Que é essa. Essa reação e essa tentativa de uh, parar o avanço e de impor retrocessos. E o Bolsonaro é muito um sintoma disso, né? Do, do homem branco, heterossexual, uh, preocupado com o seu poder, né? E com a sua hegemonia dentro da sociedade. Então, uh, o fato da gente conseguir agora que uma pauta como essa entre dentro das assembleias legislativas, dentro da Câmara Federal, tem entrado na, na campanha presidencial desde 2014, é um, um passo adiante que nós não podemos recuar. Né? E por isso é tão importante é, seguir insistindo né, em levar para os espaços institucionais essa discussão um outro um outro tema que eu uh, abracei também na Assembleia Legislativa que é fora da, da do mainstream digamos da política é o tema da, da, da das religiões de matriz africana Aqui, tá? nós na Assembleia não temos nenhum deputado ou deputada assumidamente LGBT também não temos nenhum deputado ou deputada negro tá? então é, são pautas que não tem porta-vozes com um lugar de fala mais legítimo, digamos assim, do que o meu, né que sou uma mulher branca, heterossexual e sem religião. Então, eu, eu cumpro esse papel, né? porque, enfim, é necessário que eu cumpra esse papel, porque não há quem cumpra se eu não cumprir. Tá? Então, muitas vezes eu até fico é, constrangida, né quando eu sou chamada para falar em espaços de debate sobre a questão LGBT, porque não é o meu lugar de fala, eu não sou LGBT. Então, eu acho que quem tem que falar é quem é, é quem vive essa realidade, quem sofre preconceito, quem sofre as, as discriminações e, portanto, tem muito mais legitimidade né, para encabeçar essa luta. Mas, enquanto parlamentar, e enquanto parlamentar que fui eleita também com, muita, com muito apoio da comunidade LGBT, porque ao ter uh, levado em 2014 essa pauta eu acabei me transformando numa referência, eu tenho essa obrigação também né, de uh, fazer a, a, o debate, trazer a pauta, apresentar os projetos e agora vou coordenar essa frente parlamentar em defesa da população LGBT, para que a gente mantenha dentro da Assembleia Legislativa esse espaço de resistência e possa continuar avançando, se não avançando em, em questões uh, legislativas concretas, que são difíceis de vencer, uh, mas pelo menos avançando em fazer com que a pauta entre para dentro da Assembleia, como entrou agora com a comissão, e esse relatório ele ainda não foi aprovado no plenário, porque eu tive que fazer toda essa modificação aí, para poder tirar aquela recomendação ali específica da, da passagem. É, mas ele provavelmente será aprovado, né? então vai ser transformado no documento oficial da Assembleia Legislativa com recomendações que são muito uh, importantes para qualquer instituição pública, eh, seja o Parlamento, seja o Poder Executivo, é, no sentido de é, fazer avançar a pauta LGBT, tendo em conta que foi construído junto com os movimentos sociais. Né? Todo o trabalho da comissão, é, que foi basicamente feito pela minha assessoria, é, e eu próprio, mas que a gente não, não, não tinha uma grande estrutura, né? era a mesma assessoria que estava levando o dia a dia do mandato, mas pessoas LGBTs que trabalham comigo e que a, a, são de fato parte a, orgânica da luta LGBT e os movimentos com os quais a gente se relaciona que também ajudaram a construir a, o relatório e, e as recomendações então dessa forma a gente transformou as demandas do movimento LGBT em recomendações oficiais da Assembleia Legislativa, e isso me parece ser uma, uma conquista importante. Então, acho que é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Eu acho que a gente podia abrir. Eu queria só fazer alguns comentários que eu acho que são interessantes. e tem alguma interface com que a gente tem aqui, acho que pode contribuir com o um trabalho também da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Aqui no Distrito Federal a gente conseguiu conquistar ao longo desses últimos anos alguns algumas ferramentas, digamos assim, do Estado como políticas públicas para essa área. Nós temos um ambulatório trans no serviço de saúde, um ambulatório ainda muito precário, sem investimento, mas um ambulatório que faz a orientação mínima com serviço de enfermagem, com endócrino, psiquiátrica, assistente social, psicóloga e alguns grupos de trabalho que conseguem... um... Tem também, fazer o acompanhamento terapêutico. Aqui a gente tem a DECRIM, que é uma delegacia especializada em crimes de intolerância religiosa, racismo e agora LGBTfobia. Então, é uma delegacia importante porque tem duas delegadas, uma delegada que chefia a delegacia, que tem um trabalho relevante, as delegadas têm um trabalho relevante nessa área, é um compromisso grande. E logo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de Criminalização da LGBTfobia, o Distrito Federal foi a primeira unidade da federação, isso acho que é uma, uma a vitória em cima da Decrim, a construir um POP da Polícia Civil, que é uma espécie de protocolo da Polícia Civil de atendimento à criminalização da LGBTfobia. Então, hoje, em todas as delegacias do Distrito Federal, a gente tem um protocolo de orientação e acolhimento das demandas e crimes relacionados à LGBTfobia, o que é muito positivo e o, a Polícia Civil fez uma formação que a gente participou com todos os delegados chefes e delegados adjuntos de todas as delegacias do DEF para ensinar o que é esse POP. Colocou, foi muito interessante que colocou um show de uma drag na abertura do do evento, com o diretor geral estava na mesa, o diretor geral da Polícia Civil, o diretor adjunto, o diretor, não sei o que da inteligência todos os delegados-chefes adjuntos, assim, era um meio intenso o negócio, né? a cena, mas era na mesa, e a, a delegada fez um discurso muito legal, delegada-chefe da Decrim, a drag fez o show dela de abertura, depois teve um depoimento, e, e aí apresentaram o pop, então acho que foi um, um negócio meio chocante para 90% de homens, brancos, delegados das delegacias da DF, provavelmente votaram no Bolsonaro, né? tem uma dificuldade com essa pauta, mas eu acho que foi um choque institucional, necessário, até corajoso, e que a delegada-chefe, que é a Ângela, né, encampou essa luta interna na, na delegacia para que aquele momento acontecesse. Né? Eu só sei que foi um momento tenso, mas eu acho que ele tem um resultado, ele vai trazer frutos e mostra um pouco dessa contradição que você falou. Né? É, a extrema-direita cresce porque a gente avançou, e até onde a gente avançou, a gente não vai retroagir. Né? Assim, a demonstração de afeto que a gente vê na rua de LGBTs hoje, a gente não via antes. Você vai na universidade hoje, parece só tem gay, gente. É, a demonstração de afeto é muito mais livre de quando eu entrei na universidade em 2004. Né, assim, eu, em 2004, que eu entrei na universidade, muito novo, quase com 5 anos de idade, <risos> eu não tinha coragem né, de demonstrar meu afeto. Em 2004, ninguém andava de na universidade na Universidade de Brasília, que foi onde eu estudei. Hoje em dia, né? É muito mais natural essa essa expressão do afeto na universidade. Então acho que isso é uma coisa importante. E uma outra e outra coisa que é simbólica, né? Porque é, no caso da gente é, já ser um mandato muito caracterizado pela agenda LGBT por eu ser um deputado LGBT, né? Eu acho que o fato da gente estar aqui já cumpre esse papel às vezes de representatividade, né? Como ferramenta da pauta. E você disse que o fato de você não ser LGBT você precisou arrumar um instrumento para entregar essa resposta política, e eu acho que a comissão especial é muito importante, porque ela já dá uma resposta no primeiro ano da extrema-direita no poder. Né? Então, não é uma comissão qualquer, eu acho que é, uma, é um gesto de radicalidade política, né? quando a gente precisa enfrentar a extrema-direita, né? Com além de radicalidade política, uma demonstração de compromisso público digamos assim, que é uma coisa que os setores da direita acusaram, né, é, tentaram bater na esquerda nesse último período. Então você deu um, é, essa demonstração de radicalidade política, porque fazia um confronto direto com o programa do governo Bolsonaro, né, e ao mesmo tempo dava uma demonstração de compromisso com as pessoas do, do Rio Grande do Sul, porque a questão LGBT não é uma questão só dos LGBTs, das LGBTs, é uma questão da sociedade, porque todo mundo tem um primo LGBT, um familiar LGBT. Né? Então, assim, desde que eu entrei aqui na Câmara Legislativa, vários parlamentares já falaram comigo, que tem familiares LGBTs. Assim, então, isso gera algum nível de empatia que, minimamente, eles abrem alguma possibilidade de diálogo essa temática. Sabe? Ou se retiram do plenário, ou não, não se confrontam. Né? Até porque a gente não tem PSL aqui na Câmara Legislativa, por enquanto, né? nessa legislatura. Isso abre essa possibilidade de alguns diálogos que avançam nesse tema. E aí, por último, a, gente, a primeira audiência pública que a gente fez esse ano foi sobre empregabilidade trans, então foi uma audiência pública muito importante, porque é o um grande problema das transexuais e travestis, não tem inserção no mercado de trabalho, são interrompidas é, na formação desde a escola, porque a escola é um lugar onde elas não sentem à vontade, porque é um lugar de muito silenciamento, de muita opressão. Então, quem é LGBT aqui? Muita gente está aqui LGBT sabe como a escola é um lugar violento. Então, é difícil. E eu mudei de escola várias vezes ao longo do ensino fundamental e ensino médio. Eu devia ter estado em seis, sete escolas, porque eu não dava conta de ficar na escola. A escola é um lugar muito opressor para, especialmente, o, o, a concepção de masculinidade que a gente tem, o homem gay sofre muito, né, porque ele diverge dessa concepção de masculinidade e ele é um alvo, muitas vezes, prioritário. Né? E aí eu não estou nem levando em consideração a pessoa trans, né? nesse caso, na escola, né, que sofre muito mais, né, mas... O homem gay também sofre porque ele diverge, ele ele, ele põe uma contradição, um espelho as avessas da masculinidade né para norma heterossexual, então é um, é, um, é um sofrimento e um nível de sofrimento muito grande. Mas eu acho que nós tivemos ganhos, eu acho que a resposta do Supremo em relação à criminalização da LGBTfobia, que eles chamam lá de homotransfobia, é uma resposta importante, porque é uma resposta política também nesse momento é, bolsonarista no, no país e eu acho que uma outra coisa que importante que provavelmente vocês trataram aí é a transferência das mulheres transexuais para os presídios femininos, né? que há uma decisão do nesse sentido, uma decisão incompleta, frágil, porque exclui as mulheres as travestis, mas há uma decisão no sentido de, de que haja transferência no Distrito Federal, por exemplo, a vara local não fez a transferência das mulheres trans para presídios femininos. Lá feminino. elas não querem. Lá elas não querem, né? Aqui no Distrito Federal, a gente não tem notícia de ter havido alguma consulta, mas só de ter havido a negativa da vara que acompanha a execução penal. Inclusive, é algo que a gente quer investigar, né? Falta, são muitas pautas, faltou fôlego, mas é algo que a gente quer investigar é, com mais afinco aqui no, no DF, né? desse tema. Elas não querem porque no presídio, elas podem, no presídio masculino, elas, na ala LGBT, elas podem ficar com seus namorados homens. Então elas não querem presídio feminino, porque lá elas não vão poder ter os namorados hoje. É. É, enfim, acho que está aberto para quem quiser fazer algum comentário, pergunta, discussão. Todo mundo tem violento só primeiro. Sempre assim. Gabriel Gai estou representando o mandato da deputada Fernanda Melchiona, que é lá do Rio Grande do Sul também e queria dar um relato assim como alguém também que acabou participando de uma parte do processo de construção do relatório da comissão a gente acompanhou uma visita lá em São Paulo depois ajudei o Samir a treinar a construir alguns pontos do relatório lá no Rio Grande do Sul mas um relato no sentido assim de que a, a comissão ela foi, ela foi tornou possível também uma articulação dos movimentos sociais com a Assembleia Legislativa que a gente não via há muito tempo. né Fazia muito tempo que a gente não via os movimentos reunidos nas salas de comissão para discutir as questões envolvendo o movimento LGBT. E eu também faço parte do movimento LGBT lá há uns 10 anos, mais ou menos. Fui coordenador do grupo Somos, lá em Porto Alegre, que é uma das ONGs mais antigas. né E a gente, no ano passado, se dedicou quase o ano inteiro a fazer um, um trabalho de mapeamento da situação das pessoas LGBTs nos presídios, né, no, em vários presídios no Brasil inteiro. E sempre marca muito quando a gente ouve, acho que eu ouvi umas 4 ou 5 vezes, de pessoas LGBTs dentro dos presídios, lá nas alas voltadas para LGBTs, que elas falam assim, ah, eu me sinto mais livre aqui dentro da ala, para pessoas LGBTs, para ser quem eu sou do que lá fora, na rua. né? E isso sempre me deixa muito chocado, mas eu acho que é muito simbólico também do que significa essa violência que as pessoas LGBTs e principalmente as pessoas trans vivem todos os dias. Né? Para você se sentir mais seguro dentro de um sistema prisional que é muito problemático e que, enfim, uh, é, viola todas as questões de direitos humanos praticamente, é porque a gente ainda tem muito a avançar. E eu acho que esse trabalho ele dá um reconhecimento, enquanto documento oficial, enquanto política pública, de que essas questões elas são importantes. Eu já vejo hoje pesquisadores utilizando a prévia do relatório que foi divulgada né, para a construção de artigos, para análises em grupos de pesquisa. E enquanto movimento social, e enquanto acadêmico também, já utilizava há muito tempo o relatório azul que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul fazia sobre a situação de direitos humanos. Né, para embasar as nossas pesquisas. Então, eu acho que esse é um trabalho que poderia ser replicado em todas as instâncias estaduais e quem sabe até nacionalmente, mas a, a questão da localidade de ser estadual é importante porque traz a, a, o diagnóstico realmente mais local do que está acontecendo na ponta, que às vezes, de uma forma nacional, você não tem acesso né, e gera conteúdo, inclusive, para a geração de políticas públicas porque um dos nossos maiores problemas hoje para políticas públicas, para LGBT, além da falta de vontade política e do conservadorismo, é a falta de dados públicos. Né? Se você não tem dados, você não tem políticas públicas, se você não tem política, você não tem dados, e aí você vai alimentando esse processo. Então, eu queria eu faço essa fala mais assim para declarar o meu, meu amor por esse projeto, por essa comissão, porque eu acho que é realmente importante e foi muito inovador. É isso. Quem, gente? Quem mais? O Diego vai lhe Se apresentem. Oi, boa tarde. Meu nome é Tamara. Essa é a Laura. A gente faz parte da Estática Consultoria, que é uma empresa de ônibus de estatística da UNB. E, por iniciativa própria, a gente desenvolveu uma pesquisa sobre saúde mental e suicídio na UNB. E a gente fez várias perguntas e, entre, entre elas, uma, a mais pesada é se você já pensou seriamente em tirar a própria vida. E, analisando essa pesquisa em relação aos grupos, a gente tem uma pergunta se a pessoa é LGBT+, e esse é o grupo que mais teve resposta negativa, né, de pessoas que não somente pensaram, mas também tentaram tirar a própria vida. Então, a gente, além de mulheres também, LGBTs, a gente identificou esse grupo de vulnerabilidade. Então, não somente na violência, mas também em relação à saúde mental e suicídio. É um grupo vulnerável né, dentro da universidade, porque a gente fez uma amostra com um pouco mais de 2 mil universitários, conseguimos generalizar os dados para a população universitária né, do campus da Serripeiro então eu queria mostrar também esses dados aqui para vocês que pode ser útil para tomada de decisões em políticas públicas tanto no âmbito universitário quanto em geral, né? porque eu não não esses resultados não devem divergir muito do, do da população do DF, por exemplo, ou Brasileiro ou qualquer coisa assim. então é mais isso que eu tenho para mostrar para vocês. obrigado ah, muito ah. importante, inclusive acho que a gente não fala desses dados aqui na camada trazer esse plenário né, para justificar a importância de iniciativas né, de proteção, de enfrentamento à violência e de prevenção ao suicídio da população LGBT. Né? Meu nome é Gabriel, eu venho acompanhando pelo meu canal no YouTube e em nome do deputado Marcon, também do Rio Grande do Sul. É, minha pergunta é mais para a Luciana, que foi quem meio que puxou essa, essa temática para o debate. Eu queria saber de onde é que tu acha assim que falta, o que que falta pra gente ver mais representatividade? Porque em 2019 a gente vê tão pouco espaço de fala em parlamento, dentro da política, de figuras LGBT assim. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem, começou agora a ter mais espaço das mulheres, como a Fernanda Arquiona, na Assembleia Legislativa. Aqui em Brasília o Fábio, que é o primeiro deputado LGBT que a gente, que a gente tem aqui. Eu queria saber por que você acha que, durante muito tempo, isso foi visto como um tabu, por que a gente tem tão pouca representatividade ainda? Eu acho que tem a ver com o nível de desenvolvimento do próprio movimento LGBT. né Porque, para a gente construir lideranças políticas que acabem ocupando esses espaços institucionais, a gente precisa, em primeiro lugar, ter lideranças uh, do movimento, né? que possam ganhar visibilidade, ganhar força social, ganhar musculatura para então es, uh, ocupar esses espaços. E a gente a, a gente uh, tem uma caminhada, embora já com bastante avanços, ela é relativamente recente. Né? Ela é relativamente recente. Então, se na luta das mulheres que é muito mais antiga a gente ainda não conseguiu avançar a ponto de ter uma representatividade dentro do Parlamento, no mesmo nível que a gente tem na sociedade, com a luta LGBT, que ganhou mais força no Brasil há, mais, há menos tempo do que a luta das mulheres, por exemplo, eu acho que é uma questão de desenvolvimento mesmo. E de ir superando os preconceitos, né porque das pessoas também se identificarem os LGBTs e poder, poder uh, se sentirem uh, à vontade para se assumir enquanto LGBTs e se postular enquanto candidatos LGBTs. É coisa que, até pouco tempo atrás, era impensável, um candidato se aventurar a dizer eu sou um homem gay e peço seu voto, né? O Gabeira, que não era LGBT, mas que, enfim, dialogava com isso, foi foi um dos primeiros a, a se colocar assim né de uma forma mais é, mais é, fora da, dos padrões heteronormativos é, então eu acho que é uma questão de tempo e de crescimento do movimento mesmo né porque a gente não fabrica lideranças que vão de repente chegar no parlamento né essas lideranças têm que vir de baixo mesmo do movimento social meu nome é Natália, sou estudante de psicologia da UNB. É, queria primeiro falar que é uma honra ver a Luciana aqui hoje, que é com muito orgulho que eu posso afirmar que meu primeiro voto para presidente foi seu. E dentro do contexto atual de desesperança, acho que para gente LGBT é, não tem como fugir do medo, da angústia que é ter essa ascensão da extrema direita no poder e eu queria ressaltar a importância dessa comissão e a, da, do poder legislativo, que eu acho que vai ser cada vez mais difícil da gente, da gente entrar. Eu queria queria perguntar algo que fica muito em mim, que é de que forma a gente pode articular essa resistência com a população. Eu não, me, eu não vejo mais... É, eu vejo uma necessidade de uma concretude de... de de isso não ficar apenas nos espaços de poder, de que formas de resistência articuladas vocês pensam para a gente tentar é, se juntar mesmo estruturalmente para combater e para resistir juntos? Vamos deixar para a Luciana. Vamos fazer mais as perguntas que faltam, aí a gente faz o fechamento. falar, né? Eu vou falar, né? É, eu sou a Dani Sanches, estou né? Sou tô aqui colaborando no mandato do Fábio, né? E sou uma mulher negra periférica do Canoã Blé. Eu acho que a Luciana tem defendido muito minhas pautas, assim como o Fábio também, né? Sapatão e aí, essa construção dessa identidade também dentro das periferias. Eu acho que na realidade fazendo um comparativo do Distrito Federal e Porto Alegre, né, e Rio Grande do Sul como um todo, eu acho que a realidade das mulheres lésbicas periféricas ela tem um contexto diferenciado, né? Não, eu, eu digo num contexto mais dos LGBTs como um todo, né? Estar na periferia é, ainda te coloca em situações mais vulneráveis do que de, pela classe social, né? Então fazer esse recorte também de, de raça e de, de classe ela é importante para a gente conseguir compreender a dimensão da violência né e de como ela chega em cada espaço não é você discutir escutar que você é viado em um bar né é você tomar porrada ser chamado de viadinho ou de sapatão que vai apanhar que nem homem dentro da periferia então esse grau da violência ele é mais é intenso né dentro das comunidades e a gente sabe que essa construção, essa mudança da construção do pensamento com relação a LGBTs, ela vem ocorrendo, mas ela não chega também com a mesma intensidade dentro das comunidades por uma falta de política pública mesmo, né? e aí eu fico pensando, e aí a pergunta que eu deixo é de como pensar a política pública de forma que ela seja extensiva, né, para além da capital ou para além no caso do Distrito Federal para além do plano piloto né, e que chegue de forma efetiva também em todas as comunidades. E aí, é, só mais um adendo, com relação aos terreiros, né, como, é, como os terreiros de Candomblé, de Umbando, tem sido também um espaço de acolhimento de, de pessoas LGBTs. eu Não sei como se dá isso no Rio Grande do Sul, mas aqui no DF a gente tem percebido né, essa movimentação de que acaba que seja é, esse espaço passa são um quilombo né, de resistência, mas também passa a ser uma república de atendimento, de acolhimento né, E aí, em alguns casos, que pessoas que vão para os terreiros acabam morando nesses espaços Porque foram expulsos da família E como é que é isso no Rio Grande do Sul, com o Batuque né, Com as construções que tem lá de matriz africana Mais alguém? queria só comentar, antes de passar para a Luciana, essa questão da, do, que a Dani falou agora das LGBTs no interior. Né? Até teve um programa de TV sobre isso essa assim, semana, né? acho que foi o Globo, o, o, Profissão Repórter, né? porque é, é, é, um, é um outro ritmo, né? que algumas questões vão chegando nas cidades com menos de 100 mil habitantes, né? 50 mil habitantes, especialmente, na tradução disso, em políticas públicas. Não, não necessariamente as formas de violência que se dão nos grandes espaços urbanos se dão da mesma forma no interior, então, tem do interior que tem até algum contexto de acolhimento geral, mesmo que com o nível de exclusão, e tem taxas e, enfim, índices de violência menores, né mas é, nos grandes centros urbanos, às vezes, você tem as maiores barbáries, acontecem nos grandes centros urbanos, você não tem essa notícia, mas, sem dúvida, a situação de violência, especialmente subjetiva, é muito forte. né E eu acho que, aqui no DF, a nossa conformação ela é diferenciada né por conta da semos uma unidade da federação que é que é ao mesmo tempo é uma é, é, é, é, é, estado e município né a gente tem uma distância que parece muito curta entre um território e outro mas na verdade às vezes a distância é grande porque a mesma política pública que está em vigor aqui ela não está em vigor está em vigor na letra da lei mas não chega e não alcança alguns territórios da nossa cidade e a gente tem também muito orgulho Luciana de que a primeira lei que beneficia a população LGBT e a mais importante lei aprovada na Câmara Legislativa foi a deputada Maninha, quando foi deputada distrital, ainda pelo PT e hoje do PSOL, que é a Lei 2615, que é a lei que pune a LGBTfobia nos estabelecimentos comerciais, de 2000. Então, há 19 anos atrás, a Maninha aprovou uma lei, que é a Lei 2615, que está em vigor no Distrito Federal, que pune os estabelecimentos comerciais que discriminarem LGBTs. Né, por com suspensão do alvará, multa até é, a extinção do alvará, a cassação do alvará. Então é, é uma lei muito importante e, e progressiva porque chega muito antes, né, da, de quando a gente começa a conquistar as políticas públicas e por isso na no ar da regulamentação da lei, inclusive foi uma exigência da sociedade civil o convite à maninha. E o governador naquele momento convidou a maninha e ela foi até homenageada pelo governador quando ele regulamentou o governador anterior, Raimbér porque ela era uma figura importante, né? colocou a cara. Né? E é um orgulho nosso porque alguém também está no PSOL. Né? Eu acho que essa questão do PSOL, acho que é importante citar, né? porque o PSOL tem essa marca, essa marca de, da representatividade, de trazer um debate que, enquanto setores da esquerda, acabaram, muitas vezes, negociando essa pauta né? por outras escolhas. Né? Então, abrindo mão de uma série de pautas, o PSOL trouxe a discussão da representatividade com muita força e hoje, por isso, é um partido que tem LGBTs. Né, nos espaços de poder. Então, até responde um pouco essa pergunta. Nós temos LGBTs aqui, LGBTs na Câmara Federal, temos uma deputada transexual é, em São Paulo, temos o David, tivemos o Jean e o primeiro suplente dele, o David, porque o pessoal, de alguma forma, deu espaço político e institucional para as LGBTs. Eu posso dizer isso porque não fui o candidato que teve a possibilidade financeira melhor do ponto de vista do partido nas eleições de 2018, mas tive espaço. E tive, de fato, uma contribuição financeira do partido. Em outros momentos da história, candidatos LGBTs não não tiveram a possibilidade, como não tem hoje na maioria dos partidos, de ter a contribuição financeira, a priorização do partido, por serem LGBTs e por ter uma avaliação, né que eu acho que é machista e homofóbica, de que esses candidatos eles não dialogam com amplos setores da sociedade, o que eu acho que é um equívoco muito grande. Né? Então, acho que o pessoal também tem essa marca importante. Né? Não à toa você trouxe esse debate em 2014 no debate presidencial. Não à toa a gente tem o primeiro mandato LGBT da Câmara Legislativa. Isso tem a ver com as prioridades. É a forma como o partido também, e aí amplos setores, inclusive, tratam essa questão e têm lutado por essa questão internamente. Eu vou passar então a palavra para a Luciana. Pode ser? Para a gente encerrar, porque depois daqui a pouco vai ter ainda outra atividade. Então, eu, eu queria dialogar com essa preocupação da, de como que a gente se articula para resistir e também essa tua questão do recorte de raça e classe, porque são preocupações muito importantes que eu acho que tem a ver também com uh, partido, isso que o Fábio estava falando. Né? Porque como é que a gente uh, faz com que esse conjunto de, de lutas parciais se articule num todo que ofereça uma saída global tá? e que também se articule num uh, contexto que uh, vá além da questão específica do, dos LGBTs mas ofereça uma perspectiva de raça e de classe. E eu acho que, que aí é, eu, tenho, eu tenho um livro que foi lançado agora no Encontro de Mulheres, que eu, que eu tive contato com ele quando eu fui com a Tali lá para o Encontro das Mulheres da Quarta Internacional, que é o um livro da Cinzia Arruza, que é o, o nome do livro é, é Os Casamentos e os Divórcios do Marxismo e do Feminismo. Vale muito a pena ler esse livro. Porque ele fala, eu fiz até uma resenha dele, tem na, no site da Movimento. Ele fala sobre essa questão, né, de como que a gente precisa ter uma esquerda que absorva essas questões, absorva não no sentido de dissolvê-las numa pauta genérica, mas no sentido de uh, incluí-las dentro Desse programa de mudança estrutural que a gente precisa construir né? Então eu acho que a questão da LGBT, ela, assim como a questão da luta feminista Ela tem sempre essa contradição entre serem lutas que perpassam classes Porque uh, os LGBTs e as mulheres, independente da classe social, enfrentam problemas mas esses problemas, essas dificuldades, elas se dão em níveis completamente diferentes conforme a raça e a classe social. Né? Então, a nossa, o nosso desafio é conseguir ter movimentos amplos o suficiente para abarcar o conjunto das, das classes que querem lutar juntos, porque, de fato, quando a gente fala em machismo, é, o machismo está presente em todas as classes sociais, quando a gente fala em violência contra a mulher, está presente em todas as classes sociais. Mas, ao mesmo tempo, é, quem precisa mais de políticas públicas concretas para enfrentar esse problema são as mulheres negras, são as mulheres pobres, são as LGBTs negras, né? uma mulher trans. A gente tem lá no Rio Grande do Sul uma, uma companheira nossa que é, que é trans, ela é uma trans branca e loira né? e, e, com, e com feições bem femininas. Então, o nível de discriminação, de violência que ela enfrenta é completamente distinto de uma trans negra periférica. Né? Então, tudo é maximizado quando a gente olhar do ponto de vista de classe e de raça. E, por isso, a questão do partido aí é tão importante. Porque é o partido que vai fazer esse recorte de classe, né? que, vai, uh, que vai nos inserir no movimento global, mas em um, uma determinada perspectiva desse movimento, que é a perspectiva de classe, que é a perspectiva de uh, luta antirracista também. Por isso que a gente uh, uh, criou Emancipa a Emancipa Mulher, em Porto Alegre, que é um, um, uma escola de formação feminista e antirracista. Tá? Porque a gente precisa colar a luta feminista com a luta antirracista e a gente precisa colar a luta anti-LGBT foca com a luta antirracista e com a luta anti-machista também. Então, o partido, o partido tem a tarefa de ter essa universalidade, né? Mas o perigo do partido e o perigo da esquerda tradicional é secundarizar essas pautas, né? E isso a assim Cinzia discute também no, no livro dela, que é Colocar uma hierarquia né, entre as opressões e as opressões não tem hierarquia. E ao contrário, quando a gente consegue trazer para perto de nós o conjunto dos problemas que são vividos na vida real, né, na pele das pessoas, a gente consegue articular elas de forma muito mais eficaz para enfrentar esses problemas. Então eu acredito que o nosso desafio também é fazer com que o pessoal Seja esse instrumento, porque o partido nunca é uma coisa pronta, dada, perfeita e acabada, ao contrário, a gente está sempre lutando internamente para poder uh, garantir que as coisas se encaminhem né, da forma mais uh, necessária e, e justa possível, então... Isso também faz parte da nossa luta dentro da setorial de mulheres, do pessoal dentro da setorial LGBT e numa direção política geral para o partido que coloque essas lutas na, na hierarquia que elas, que elas merecem, para que não só a gente tenha um feminismo marxista, mas para que a gente tenha um, marxista, um marxismo feminista né? e isso vale também para LGBTs. Que, que os LGBTs entendam a sua luta do ponto de vista marxista, mas que os marxistas também uh, incluam né, a, a questão LGBT dentro da sua perspectiva de mudança estrutural da sociedade. gente objeto quase caiu já. Boa tarde. Vamos fazer um convite que agora é às 7 horas, no Objeto Encontrado, que é lá na comercial da 102 Norte, a Luciana vai estar, o Fábio também, é, para o lançamento de uma nova edição do livro Reforma ou Revolução, que é o um livro da Rosa Luxemburgo, ele tem mais de 100 anos. Esse ano marca o centenário do, da, do assassinato, né, que foi uma execução política é, Que a Rosa também sofreu exatamente pelas ideias que ela defendia Então fica o convite para quem quiser conhecer mais o pessoal Para quem quiser discutir mais também as tarefas aí da esquerda no, no, no atual momento Para quem quiser participar também desse debate que a gente vai fazer logo mais lá no Objeto Encontrado Valeu, Júlia é... Eu, tenho, eu trouxe cinco exemplares aqui do relatório então vou deixar para o Fábio ah, distribuir aí Será? gente, antes de a gente encerrar a gente vai distribuir aqui e a gente vai descobrir o pdf também deve ter um pdf né, para a gente que a gente imprime e eu queria... oi? Tá, lá no evento entrega? No evento do Face Ah, lá no evento do Face, desse Face, tem o link do relatório Valeu, Ana Gente, mais uma vez agradecer a Luciana pela visita Muito importante, a visita do nosso gabinete 24 Eu contei a história pra ela Do nosso gabinete hoje, que é 24 Visitou o nosso plenário da Câmara Legislativa, caiu lá numa discussão, num confronto também ainda dos estudantes. Foi importante para a gente sua presença hoje. Já disse e repito de novo: para nós você é muito importante na fundação, na luta do pessoal. E também para nós é muito importante receber sua visita aqui. Isso dá mais força para a gente poder lutar nesses tempos tão difíceis. Especialmente no mandato LGBT, para nós é fundamental saber que temos grandes aliadas como você, que está na luta, que bota a cara, que se dedicou muito nesse relatório. Valeu demais, Nossa né Senhora.